Olha, eu peguei um, um exemplo, peguei aqui na internet, é, de monitoramento das redes. O Bolsonaro, falando é, da carta, teve mais de 360 é, mil likes. O ex-presidente Lula, falando da carta, teve 6,6 mil. O, a Tebet, Simone Tebet... 3 mil e o Ciro Gomes, 2 mil. E eu estou falando, grosso modo, em torno de... Mas veja a diferença, 360 mil para vender o peixe dele, o Bolsonaro, é, dizendo que é, essa carta aí é uma cartinha, que é micareta do PT. Ele também tem dito, ah, vê quem estava lá, é só artista que não recebe mais a, a lei Rouanet, é sindicalista que perdeu imposto sindical, é, ou seja... Ele tem canais para reduzir a importância, para enxugar a importância, enquanto ele reduz a importância do simbólico, do subjetivo, que são os princípios, ao mesmo tempo ele tem dados objetivos de redução de inflação, redução de desemprego. Então, acho que o efeito eleitoral... é Tendo a concordar com a avaliação do Palácio do Planalto. Tem, Helena, eu fiquei assustado aí com a diferença: 360 mil curtidas contra 6 mil, é, uma, é, é brutal a, a, a, o engajamento maior que teve o Bolsonaro.